é, mas nessa, nessa própria. É, é, eu acho que até na conversa, não talvez no ponto. Mas ele esboçou alguma coisa assim, né, como uma síntese do livro, que 2013 teria sido a garra híbrida contra o PT e foi o que foi tirado. Ele, é, e dali passou. Ah, foi o foi, que foi, foi, foi tirado. Tudo bem, o PT realmente entrou no meio? Fogo, entrou. Claro que entrou. Mas tem que entender quem no PT fez o jogo. Você está entendendo? De forma consciente ou inconsciente, veja, eu não quero nem dizer para eles que foi assim uma adesão voluntária, coisa que a gente suspeita por N questões, né? Como, por exemplo, a história do Grampo, do Bessias lá, que eu acho que é, é, a Dilma tem que se explicar em relação a isso, mas passa no plano. Você está entendendo? assim vamos lá, vamos, assim, depois de ter sido alertada por todo mundo, de que estava grampeada, ela chega e liga da, assim, da sala dela, alô, Lula, se é, assim, Tendo certo. falado isso, segundo relato não desmentido, da, da jornalista da época lá, Carol, sei lá o quê, que apurou com o Rui Falcão e tal, que isso tinha sido tudo ali que foi falado, aquela ligação tinha sido falado meia hora antes, alguma coisa assim, presencialmente, né? Então, enfim. Pois é, na saída do Planalto, né? Ela disse que apurou isso com, Está num tweet, né? Ela falou que apurou isso com, com o Rui Falcão e que isso foi falado lá dentro, que já estava tudo combinado, ou seja, ela não precisaria ter ligado de novo. É, e você sabe disso, né pessoas, pessoas aí dentro da máquina do próprio PT conversaram com você tempos atrás, quando plantou-se aquela história do traidor no PT, o hacker né? viu um traidor no PT e tal, casado com isso vinha justamente a, né, o, a, a verbalização, e essas coisas são usadas apenas para acertos de conta internos, do papel dessa história, da ligação do PCS e tal, da tá articular. Tem, teria atuação também do tal do traidor no PT é, nessa história, né, Piero? Mas isso... Aliás, cadê? O Arara Hacker não falou que isso aí estava nos arquivos da Spoofing, ali no pois programa? Sim. Isso não está na mão do Lula? Bota público, então. Mas não conseguem rumos. É o que eu estou dizendo. Eles preferem ver o barco afundar, como viram em 2018, porque era para 2018. Se tivesse o Brasil no horizonte, ia ter produzido um impasse ali naquela eleição, a gente não estava nessa lama, ou se tivesse nessa lama, ia ser uma situação bem mais desconfortável do que a que os generais e Bolsonaro ocupam hoje, que é uma situação muito confortável, não tem oposição. Olha, palmas para as manifestações que tiveram aqui é, há uns dias atrás, mas assim, realmente, olha como demorou. Até hoje, a única coisa que tinha saído na rua foi a, o campo universitário ali, enfim, as universidades, que estão sob um ataque desgraçado, a gente tá com a corda no pescoço aqui, e olha lá, mas quem que, se, quem que se sensibilizou com isso? Ninguém. Fica essa coisa de comunista de universidade, entre aspas, né? assim um completo absurdo. Enfim, a gente viu, né? Enfim, o efeito foi bem atenuado pela mídia, né? como sempre, o que mostra também como essa bateção é, em cima do Bolsonaro, feita por Globo e companhia, é, tem que ser muito entre aspas aí, né? Exatamente, o, o Pierre não só fica para dentro, né, o acerto na fofoca, a gente ah, não, já sabe quem é o traidor, mandou isso, mandou aquilo para Lava Jato, pelo Telegram e tal, né, fez, orientou que fizesse a ligação e tal, falasse tal, tal, tal coisa. Mas, por exemplo, a primeira entrevista, ao engano, foi na primeira entrevista que o Lula deu para um desses veículos do Piguinho, depois da concessão aí, da, das mensagens para os seus advogados, para ele próprio, por meio da defesa. Ele falou, né? me mandaram aqui o trecho, depois eu procuro aqui e posso achar, que ele falou o seguinte, lá numa declaração, assim, ah, o, o José Eduardo Cardoso tem que ensinar esses meninos aí da Lava Jato, como é que se dá a cooperação e tal, que seria inusitado, né? ele não ocupa mais a função, porque ele fala que o José Eduardo Cardoso tem que ensinar para esses meninos da Lava Jato como é que faz cooperação, mas é assim, é recado, é farta, é indireta, é o máximo. Okay? É, pois é, e eu sei que vai ter gente, depois vai criticar aqui o programa, vai me criticar, falando que não, que tem que enfrentar os militares, que tem que não sei o quê, que que tem que isso, que tem que aquilo, tá bom. Só que você só consegue fazer isso com o militar se você tem pelo menos um nível de dissuasão ou de poder igual ao deles. Assim, sendo um, um partido není, refém de N coisas, de dossiês, totalmente esquemado, preso, e ainda por cima agradecido à justiça por tudo que ela tem feito, aí você não vai conseguir virar essa mesa, meu amigo. Não vai, não vai, assim, ou o PT está se julgando de fato, sei lá eu, né, é o Exército Vermelho em 1917, que eu não sei onde esses caras estão com a cabeça. Pois é, os próprios, assim, coisas menos ousadas do que isso, né, os dossiês que já estão em poder, a história lá da, da lista VIP da, do Banestado, até os documentos aqui do Debreche, que tudo leva a criar, teriam, né, autoridades fardadas também ali, o pessoal não, não ousa nem falar disso, né, não falam disso, que dirá, então, usar efetivamente. Que era é outra coisa... Sem... Tá, ah, tá... Talvez, vamos, não sei, só para completar, eles estejam realmente achando... É... Oitava, e é isso que eu não consigo entender, porque me passou isso pela cabeça, inclusive por interlocução com gente que eu considero muito e que tem opiniões muito interessantes a respeito eh, de ambos os lados, sobre o eh, PT e sobre os militares, de que talvez tivesse sendo levado a sério dentro do PT a ideia de que eles iam construir um diálogo com as Forças Armadas e de novo assinar para a ideia de um de, um, enfim, de um de uma bandeira branca e tal. Mas, gente, e aí vem esses, esses dois artigos, né, de, de dois ramos, né, genuíno e de seu, ali, dois mísseis nucleares nesse negócio aí. Enfim, qual foi o sentido desse publicado dentro do site do próprio PT? esse do Genuíno, retomando esse documento de conjuntura. É possível que ele não tenha lido tudo que já foi dito a respeito. É, eu tá achei indo. aqui, é um artigo intitulado As Forças Armadas e a Democracia, publicado ontem lá no site do PT, aqui como quem nos acompanha está vendo na tela nesse momento. É isso. Soma isso com a Glaise Hoffman falando a é, coisa das urnas eletrônicas, você já vê qual é a posição que está sendo construída para 2022. Por falar em 2022, você mandou para a gente comentar alguns slides que você retirou da mais recente sondagem de opinião das pesquisas XP. E o primeiro que você me mandou é sobre confiança das instituições. Acho que tem alguma coisa a ver com o que a gente está discutindo aqui, né, Piero? Pois é. E continua essa coisa, embora tenha decaído bastante, mas continuam as Forças Armadas como a instituição mais confiável é, do Brasil. Ou seja, todo esse rolo de Pazuelo, de não sei o que, de todo mundo dizendo que o exército foi dominado pelo bolsonaro, que é um, um outro hoax, né? Um, um, um, um, como que a gente pode dizer um engano isso daí, entendeu? É uma, é uma refração, é uma armadilha é, é, de percepção, né? Não surtiu o menor efeito, não surtiu, porque veja, a, a a coisa toda foi montada justamente para isso, para o Bolsonaro virar o para-raiz do, do processo e livrar as Forças Armadas disso. E ele, ele, ele é um fusível, né? ele isola as Forças Armadas do caos que ele próprio gera. E ele é feito para isso, ele não tem outra função. Eu pergunto aqui, pelo amor de Deus, alguém me diz qual foi a política, com P maiúsculo, que ele construiu nesses dois anos de governo? Não tem política nenhuma. Nem a despolítica, foi ele que fez, foi o Poço Ipiranga. Mas ele não fez nada. A função dele é outra. É essa. É um flare, né, como eles dizem. Que é aquela, aquele sinal de luz e calor que, que, as, que os aviões disparam para desviar o míssil para cair no colo dele. E agora essa é a história. Né? É, a, a versão que a imprensa foi praticamente unânime na semana passada é de que ele está... E aí, claro, entraram os famosos é, generais anônimos, junto com os generais dissidentes, né? de que ele está produzindo o quê? instabilidade dentro das forças armadas. E qual vai ser o plano? A coisa vai chegar num nível tal que só os militares vão conseguir controlar quem? Os próprios militares. Daqui a pouco você vai ver isso, até a esquerda pedindo, pelo amor de Deus, para dar um jeito nessa história e intervir. Inclusive, com então, aquela assim, manifestação que foi publicada enquanto a gente estava no ar aqui na semana passada, de que, pelo Kennedy Alencar, que tem interlocução com esses dois campos, de que o próprio Fernando Henrique Cardoso e o ex-presidente Lula terão entendido que era necessário entrar para dividir no exército via general Santos Cruz. Ah, pois é, né? Que ele virou... Enfim. Como ele foi o primeiro, né? o, o, como que a gente chama? No, no exército tem isso, entendeu? Ah, Precisa entender que a hierarquia militar romana, ela não é uma pirâmide, ela é uma fila, Duas pessoas não ocupam a mesma posição na hierarquia militar. Não sei se você sabia disso. Não, né? não. Todo mundo tem alguém que comanda e alguém que obedece. Exceto lá na base. Entendeu? soldado raso não. Aí é mais ou menos tudo igual. É, mas mesmo assim, num pelotão, numa hora de combate, eles hierarquizam. Tá? Mas é assim. Né? A hierarquia vai de turma. Então quem é da turma, sei lá, de 79, que é chama mais antigo, isso significa superior a quem se formou na turma de 80. Aí na turma de 79, dentro dela, em cada arma, você vai achar o 01, 02, 03, 04. E aí a classificação geral, você tem 01, 02. De modo que, assim, que entre o 01 e o 02, embora eles sejam muito próximos, sempre vai ter um que vai comandar e outro que vai, vai obedecer. E em cada unidade isso vai se refletir. Sempre tem um que vai bater a continência primeiro, que é o mais moderno. E isso vale de ponta a ponto. Então é uma fila. O fato de Santos Cruz ter sido primeiro já é um modo de você encarar o fato de que, vamos dizer assim, no registro deles, ele é que vai estar puxando a fila atrás dele. E é isso que vai acontecer eles vão começar a agregar cada vez mais e a adensar, né? Então tem uma outra coisa que é o seguinte, que eu me toquei, porque já é uma coisa que eu já tinha até postado há um tempo atrás em cima de uma pesquisa que até hoje eu não consigo entender, feita pela Tabata Amaral e mais não sei quem, que ela fez até esses slides assim numa, como é que chama? Um time lapse? de militares nos cargos, uma né, animação, governo, é. uma, uma animação, uhum. né? Que foi o seguinte: é, em 2011, a Dilma botou um general e se não me engano mais 11 militares no Denit, sim, é, que estava subordinado ao Ministério da Infraestrutura. Isso foi em 2011, em 2013. Se você é, vê os gráficos dela lá, eu acho que chega, se não me engano, é o pico, são 5,6% é, de todos os cargos é, da administração é, do governo eram de militares no DENIT. Era assim, cinco vezes mais do que tinha na própria presidência da República, que era um lugar natural, é, de ter bastante militar, por quê? Porque é onde está o GSI, onde está, enfim, claro. casa militar, etc, etc, etc. Ou seja, o que, que aconteceu? Esse general foi para o DENIT e puxou um monte de militar lá para dentro do Ministério da Infraestrutura, o que é exatamente o mesmo tipo de fenômeno que a gente está vendo em termos de cargos é, hoje em dia. E aí, o que que aconteceu? Em junho de 14, se não me engano, quando a coisa já estava melecada é, entre militares e Dilma, houve um suposto atrito é, em termos do ministério, e o general saiu. Em dezembro de 2014, já praticamente não tinha mais militar dentro do governo. Murchou tudo. Tudo. Ou seja, o general que saiu ali do ministério foi puxando a rede. A mesma rede que botou, tirou. Porque militar é assim, eles são disciplinados, entendeu? E eles têm esse princípio, que é o princípio da camaradagem. Olha, para eles, antes de tudo no mundo, vem o camarada de força. Antes de tudo, é o camarada de arma, é o camarada de turno é o camarada de força e é o camarada militar. Aí, em último lugar, residual e inverso, é o paisano. Entendeu? Ah, vocês aí são o resto. Né? O Brasil somos nós, vocês somos, são essas ilhas que ficam orbitando aí o nosso continente. Eles falam isso. Eles falam isso. Mas aquilo já foi o laboratório. Olha lá, 2014. E aí a Dilma fecha o GSI... Em 2015, né, manda para a Casa Civil, como um negócio lá de terceiro escalão. Pronto. É ao mesmo tempo em que eles começam a construir a candidatura do Bolsonaro. Para fazer o quê? Eu fazer o seguinte, bom, agora a gente vai fazer com ele aquilo que foi o nosso laboratóriozinho é, é, de ocupação no Ministério da Infraestrutura de 2011 a 2014. Então, se, se houver um desacoplamento, eles já têm a forma, porque o laboratório já foi feito, eles já sabem como proceder.